O nome, tá? Quando Jesus se manifesta desse nome, tem a ver com o que ele é, qual a sua missão. Tá? Na Bíblia toda Deus se manifesta assim, tá? Por exemplo, temos, né, é, Jeová Rafa, tá o Senhor que te cura. Não né? sei Deus é aquele que cura a gente. Ou Jeová Nici, si, o Senhor que peleja por você, tá? E assim vai vários nomes. E aí vem o nome de Jesus Cristo, que é o Salvador, ungido, tá bom? É, esse nome, né, para nós tem muita valia, tá? Aliás, deixa eu voltar aqui atrás, tá? O nome de Jesus representa a pessoa dele. Eu vou colocar assim. Talvez alguns irmãos já não conhecem cheque, né? Hoje é tudo no cartão, né? Mas é, quando havia o cheque, né? é, no cheque o dono, né, quando assinava seu nome tá, e o valor, qualquer pessoa né, de posse desse cheque assinado com o valor ia lá no banco e sacava, sacava o dinheiro que precisava nesse cheque, que estava escrito nesse cheque. Então, o nome, ele carrega consigo o que a pessoa tem no banco assim também é o nome de Jesus, tá? O nome de Jesus tem em si o que ele é. E nós já falamos, lição passada, quem não ouviu a lição passada, está no canal, tá? Eu vou voltar a colocar o link, tá? Vocês podem assistir quantas vezes quiserem, tá? É, a aula está gravada, está liberado para vocês, tá? E nós vimos que Jesus Jesus é o Deus de uma forma geral tá ele onisciente ele onipresente né? então eu estava falando então o nome de Jesus ele carrega tudo que a pessoa de Jesus é então por isso o nome de Jesus tem poder tá? Satanás respeita o nome de Jesus o nome de Jesus ele é respeitado no céu na terra e debaixo da terra tá é de suma importância eu conhecer Jesus de suma importância porque se eu não conheço Jesus tá se eu não percebo tá é, quem é Jesus se eu não entendo isso né eu vou acabar tá perdendo muita coisa tá? por exemplo se eu sei que em Jesus está a minha cura, eu posso orar em nome de Jesus e ser curado. Tá? Então, é, se eu creio que eu tenho liberdade de entrar na presença de Deus em nome de Jesus, eu posso ser batizado com o Espírito Santo.